Olá, meu nome é Luciano, eu sou o Desbravador Caissara e hoje eu vim trazer vocês para Crescent Beach. Vem comigo. Olha, às vezes eu sinto que esses vídeos que eu vou mostrar lugares bonitos, Vídeos que eu vou mostrar parques, esses lugares mais remotos são tudo para me ferrar ou para me fazer exercitar. Porque agora estou indo para White Rock Pier e aí eu descubro, acabei de descobrir que não era só descer do ônibus, eu ainda tem que descer o um morrinho, ou seja, na volta eu vou ter que subir um morrinho. Eu sempre faço esses passeio louco esse programa de índio E ou na ida ou na volta eu acabo tendo que me exercitar É osso, gente Hashtag vai gordinho, né Antes era pro Cromos Agora é pra mim, socorro Dica pra quem for fazer os mesmos passeios que eu faço aqui nesse canal Tenha muita disposição Tipo assim, o dobro da minha Ou um carro Porque a vida e esses passeios aqui não são fáceis, nem um pouco Se para chegar aqui fosse fácil Meu canal era o Canadá Diário, não é mesmo, gente? Dimitri, abração, meu amigo Ele tem carro, eu não Essa daqui, é a placa quer dizer que A partir desse instante Eu começo a descer rolando, né? Só se for É muito, muito Muito inclinado agora Tchau, gente, beijo Finalmente cheguei Ali na frente é o pier de White Rock, aqui atrás são algumas lojinhas, alguns restaurantes, porque super vale a pena levar um souvenir e recarregar as energias depois de ter descido tudo isso aqui. Ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês daqui a pouco, mas vamos ali no pier porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos pra ver. Estou aqui bem na ponta do Pia de White Rock E ali do outro lado, depois daquelas pedras, já começa os Estados Unidos Pra provar pra vocês, vejam aqui esse aviso super amigável do controle de fronteiras do Canadá Será que no lado americano o pessoal é tão de boa assim? Ha, acho que não, com certeza deve ter uma guarda costeira, não deixando a pessoa nem passar da fronteira Eu já tava quase indo embora de White Rock Pier, quando eu lembrei que existe a White Rock, essa rocha branca, esbranquiçada, que deu nome à cidade. Então, não se esqueçam de passar e tirar uma fotinho bem turista. Você estando no pier, a White Rock fica à sua esquerda. Olha que ela é bem grande, ó, dá pra ver daqui já. Vou ali mostrar pra vocês melhor, vem comigo. Venham, já tá se pondo aqui, eu vou responder para vocês se vale a pena ou não fazer esse passeio. Na minha opinião, White Rock super vale a pena, apesar de ser muito, muito longe, os Estados Unidos já são logo ali. Agora Crescent Beach, se você não tiver carro, eu não acho tão interessante fazer esse passeio, porque tem a English Bay em West End, que eu acredito que seja bem melhor, não só por a paisagem ser bem parecida, mas como também ser mais agitado, tem mais gente, é muito mais interessante. Agora White Rock, venham, venham sim pro pier, porque vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, comentem, curtem, mandem para seus amigos. Se inscrevam no canal para receberem mais novidades. Até mais!